Bom dia, boa tarde, boa noite, galera espectadora do IE. Yeah. Está começando mais um episódio do IE yeah Drops. E o tema de hoje é... Novelas Espíritas? De uns tempos pra cá, nós vemos um aumento da quantidade de novelas que abordam conteúdos espiritualistas. Temas como Vida Após a Morte, Reencarnação, Alma Gêmea, entre outros, são tratados nessas novelas. E a partir disso, muitas pessoas consideram essas novelas como espíritas. Inclusive, muitos espíritas se orgulham disso. Mas, será que realmente essas novelas devem ser consideradas como novelas espíritas? Alguns desses assuntos têm ligação com o espiritismo. Porém, da forma que eles são tratados nem sempre condizem com o que a doutrina espírita fala. A partir disso, nós não podemos dizer que essas novelas que tratam desses respectivos assuntos são espíritas. Outro ponto importante é que, para uma obra artística, no caso, as telenovelas serem consideradas espíritas, elas precisam estar de acordo com todo o conteúdo e conceitos da doutrina espírita. Além disso, os artistas também têm que manter uma conduta seja coerente com o Espiritismo. Bom, eu quero falar também duas coisas bastante importantes. Para o Espiritismo, a alma gêmea não existe. Vida após a morte, mediunidade e reencarnação não são fatores exclusivos da doutrina espírita. Esses fatores também estão presentes em outras filosofias e religiões, como, por exemplo, o Budismo. Por fim, novelas não sendo espíritas, elas funcionam como grandes divulgadoras desses assuntos que devem ser tratados de maneira natural e também promovem a procura das pessoas por elucidar as dúvidas sobre os mesmos. É isso aí galera, esse foi mais um episódio do Yeah Drops. Lembre de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e comente aqui embaixo as dúvidas que você tem que nós tentaremos responder para você. É isso aí galera, valeu, yeah! Elas servem como um grande impulso para a divulgação desses assuntos e...